parecendo um... Oh, velho, não, eu não posso falar que a live não é mais 18, mas... <risos> tá muito engraçado esse cara. Velho. Esse é muita sorte, a gente pegar um carro logo, logo no começo. Tá. Eita, porra, o um zumbi. Fudeu, fudeu, fudeu. Ah, e agora fudeu, Morremos. Olha o cara de sutiã, velho. <risos> que doença. Opa! Deu merda aqui, cara? Deu merda aqui? que é isso? Como assim? Ai, cara. Apertei aqui. Eu não sabia o que, que ele chamava alguém. Mara que ninguém tenha ouvido. Deve ser no banheiro. Eu vou abrir. Vou matar ele de uma vez. Olha só. Ai ah, é dois. Me podia. Salve, salve, rapaziada. Seja bem-vindo ao meu canal. Eu sou o Marco e você está no canal do Marco. E o vídeo de hoje, cara, eu tava esperando bastante para gravar esse vídeo. É de Project Zomboid. Conheci esse jogo vendo o Alan Zoca, o streamer lá da Twitch, jogar. E aí eu tô fazendo a mesma coisa que ele. É um joguinho bem simples, parece um The Sims, só que de zumbi. Aproveita o vídeo, me diverti gravando e espero que você se divirta assistindo. Olha, vou deixar na descrição aí os links das minhas redes sociais. E se você quiser entrar na nossa comunidade do Discord, tá o link na descrição aí também. Valeu, abraço, tamo junto, aproveita o vídeo e entre pra nossa família. Valeu! Eu vou aqui, ó, no Sobrevivente, né, o Apocalipse, foco em furtividade, vida curta, combate melhor ser evitado. O sobrevivente tem o combate mais poderoso, a vida mais longa, um estilo desafiador de jogo, baseado em... baseado em quê, mano? No modo survival anterior a Project, Project Zomboid. Beleza. Mano, temos essas cidades aqui pra escolher, deixa eu dar uma olhada. Mubrog é uma pequena cidade e uma área que os habitantes conhecem como Condado de Knox. Ponto central dos estados do Kentucky. Começou apenas como a cidade do exército, mas agora recebe todos os tipos de pessoas. Alguns que vêm das cidades maiores ao redor, algumas famílias militares e alguns vivendo abaixo da linha da pobreza. Se for o que eu tô pensando, eu acho que o, o Alan tava jogando aqui. É, seja bem-vindo ao chat aí, tá? Tamo junto. Riverside. Riverside aparentemente é uma cidade pesqueira, né? uma cidade muito colorida que abraça as, as margens da Grande Ohio. Explorar Riverside é uma experiência rica e diversa. Para o oeste você encontra as partes mais antigas da cidade, enquanto ao leste é onde os moradores mais ricos trabalham, descansam e se divertem. É, de fato, se você está considerando ficar com a gente, por que não dar uma olhadinha no Country Club de Knox Heights? O melhor em conforto e relaxamento. Membros têm acesso a um campo de golfe com 18 buracos e... Pô, quem é que vai querer jogar golfe no apocalipse, mano? Que retardamento. Rosewood. Hum, e essa aqui, mano? Parece que tem um riozão, hein? Seja você passeando pela praça da cidade, mas chegando de nossas tortas ou apenas batendo um papo com os habitantes, West Point é uma típica cidadezinha americana. Não deixe essas ruas vazias. É, caso há um preço razoável... Meu Deus. Tem alguma coisa que presta aqui, pelo amor de Deus? Nenhuma informação. Nenhuma informação boa, mano? Ah, o Bonibu Drog mesmo. Isso aí. Vamos lá. O que, que a gente vai escolher, mano? Já estamos aqui caracterizados, né? Ó, eu olhei pra cá porque tem um espelho aqui, tá? É, estamos aqui já caracterizados de mendigo. Então, o que, que a gente vai fazer? A gente vai ser um mendigo, porra. Vou pegar aqui, desempregado temos aqui alguns é, algumas coisas legais aqui tipo os traços, né a gente coloca o traço negativo e balanceia com positivo vou colocar ruim de volante desajeitado não com certeza não desastrado não semanalfabeto cara vou colocar semanalfabeto o cara ainda consegue ler mas ele vai ler mais devagar pelo que eu... agora fóbico não pelo amor de Deus azarado com certeza não não, comilão não. Desorganizado. Capacidade de inventário reduzida. Não, não vou colocar isso. não é, Dorminhoco. Precisa dormir por mais tempo. Vou colocar esse cara aqui, mano. Dorminhoco. Ou será que eu. Eu, eu não sei se esse dorminhoco ele vai, tipo assim, eu vou ficar acordado por menos tempo. Mas ele tá dizendo que eu preciso dormir por mais tempo, então vai, vai ser ele mesmo. Estabanado, é facilmente percebido pelos zumbis. Com certeza que eu não quero isso. Fumante, não, pelo amor de Deus. Não fume, cigarro faz mal. A não ser que você queira fazer algo de bom pro meio ambiente. Porque cigarro mata. E se o cigarro mata, ele deixa o mundo com menos pessoas. Aí você faz bem pro meio ambiente. Pacifista, pouco efetivo com arma de fogo, não. É, ruim de audição também, horrível é, Hemofóbico, com certeza não Acima do peso, corre um pouco mais devagar Pouco fôlego, se machuca facilmente Eu não sei se isso aqui dá pra gente tratar Eu acho que dá pra gente tratar, né? O que é, que é mais fácil? Eu pegar um, um cara é, fraco e deixar ele forte Ou pegar um cara gordo e deixar ele fraco oh, E deixar ele forte, sei lá Saúde fraca Sedento Magrelo Cara, eu não sei o que eu pego aqui, mano Um leve Perda de cansaço reduzir a dormir Não, com certeza não Fora de forma Também não Fracote não Obeso, mano Pelo amor de Deus É... o fôlego de um asmático E se machuca facilmente Ou seja, o jogo aqui tá dando uns toques aí Que se você é obeso, cara Você tá doente, tá? Se trata Não tem isso de aceitação, não. Não tem Uh, o que, que eu vou fazer aqui, mano? Agora temos aqui os benefícios. Andarilho. Não é afetado por condições climáticas adversas. Eu vou colocar esse cara aqui. Mãos ágeis, não. Olho de gato. Enxerga melhor no escuro. Eu acho que eu vou colocar esse aqui, mano. Estômago de ferro. Chance de intoxicação alimentar reduzida. Corajoso. Maior resistência ao pânico. Corredor. Possui prática em corrida. Costureiro. Discreto. Estômago pequeno. Gracioso. Movimenta silenciosamente. Eu vou colocar isso aqui, tá? É, jogador de beisebol, jardineiro. Quantos pontos faltam? Eu tenho 7 pontos pra gastar. Saudável. Dificilmente adoece. Taxa de zumbificação reduzida. Vamos colocar saudável. Temos... Opa! Suave, Kakashi. E aí, como é que você tá, cara? Eu não... Ó, oh, já avisando aqui que eu sou noob, tá? Eu nunca joguei esse jogo, não. Um, que, que eu, eu tava aqui? Onde, moço? Tava em pescador, né? Socorrista, sortudo Mano, eu, eu poderia colocar sortudo aqui, né, velho? Mas não, não, não Deixa isso pra lá Aprendiz rápido, audição aguçada É, não dá Eu vou ter que me virar com três pontos Estômago de ferro, vou colocar isso aqui Coloca mãos ágeis Que é sempre bom Mãos ágeis? Deixa eu dar uma olhada aqui Mãos ágeis. Eu tiro qual? Eu tiro qual aqui? Mãos ágeis, Eu não tô achando mãos ágeis. E, cara? Aqui, mãos ágeis. É, tem estômago, gracioso, andarilho, saudável. Cara, eu acho que esse andarilho aqui é muito bom. Eu não vou trocar... O andarilho pelos mãos Será que estômago de ferro? Não sei Olha lá Ai, cara, acho que eu vou colocar, mano Gracioso? Não, velho Gracioso é muito bom, cara Olho de gato, eu vou tirar esse olho de gato e botar mãos lá. Pronto Ué, o que aconteceu aqui, mano? Vamos ver Aí, agora tá safe Uh, vamos ver aqui o nosso bonequinho aqui, né? Nome. Qual é o nome que eu coloco? Ah, vou colocar qualquer nome, eu sei que eu vou morrer mesmo. Uh... Vou colocar aqui. Markovsky. Pronto. Sobrenome Hit, Markovsky Hit. <risos> Corpo. Ah, tá bom demais isso aí, não? Tá parecendo um. Ó, oh, velho, eu não posso falar que a live não é mais 18, mas <risos> tá muito engraçado esse cara, velho. Bora assim mesmo? Bota chapéu? Não, né? Botar o cabelo preto aí pronto. Aí já, já ficou melhor. Bora lá. Eu só joguei o tutorial, tá? Este é o fim dos tempos. Bora lá pra essa aventura aí, cara. Morrer, né? Mano, tava esperando pra caramba por esse jogo, velho. Vou poder comprar e deu a promoção agora. Metade do preço. Não há esperança de sobrevivência. Espero que o PC também não dê tela azul, tá? Imagina só a vergonha, velho. O, o PC explodir jogando Project Zomboid. <risos> Deve ser zoado pra caramba. Bom, como eu já disse antes, eu já vi o Alan Zoca jogando, então... Eu... Tudo que não é pra fazer, eu já sei. Agora falta eu descobrir o que, que eu tenho que fazer. Vamos lá? Meu Deus, não chega nunca. Foi assim que eu morri. Nossa. Pesado, hein? Vai ficar. Nossa, esse aqui vai ser taxado de mais 18. Ué, velho? Demora assim mesmo? Ou meu PC que é ruim, cara? Bora lá. Eu faço, eu faço o que no começo, Kakashi? O que você recomenda aí? Vixi, será que já deu tela azul aqui, mano? Já tá estranho aqui, ó. Ih! Chegou! o sobrevivente, controles. Não, esse aqui eu já vi no. Eu já vi no, no tutorial. Não corra. Correr faz barulho e te torna mais audível. Você pode deixar os zumbis para trás, mas não é em definitivo. Ah, mano, desse aqui nós vamos descobrir na raça. Deixa eu falar isso aqui. Como é que eu fecho isso aqui? Safe. Nossa, tá tudo enevoado aqui ou meu PC que tá ruim? Ó, temos aqui já a geladeira. Ah, mano, jogar na Jogando a live tá, tá deixando tudo muito ruim. Hum. Ok, cara, eu, eu não quero mais. Eu quero fechar isso aqui. Fechado. Ó, temos costela de carneiro. Nos outros aqui, a gente tem o quê? Nossa, velho, esse controle é muito, é muito esquisitinho é, Abridor de latas Eu já vou catar isso aqui Porque eu sei que é interessante Pronto Aqui eu já não preciso catar mais nada Eu vou pelo menos ficar aqui nessa casa Por uns dias até o Sei lá, pegar alguma me... Pegar um pouco das mecânicas básicas Já tá fechado isso aqui? Ah, já tá fechado, hein ah, o que tem nesse baú aqui, mano? Tem meias. Será que eu não tô com as meias, mano? Pra vestir? Vamos lá. E nisso aqui, revista. Olha só, temos uma revista já. Já vou, prega... já vou pegar para poder ler. Sei que tem que ler para não ficar entediado. Banheiro. Safe. Livros. Não dá pra pegar os livros? Assim? Ah, dá. Olha só. Eu já podia estar lendo esses livros aqui, cara. Era uma boa ideia eu já começar lendo livro. Mas ia ficar chato pra caramba, hein. Mas eu recomendo que você leia antes de tudo, tá? Panela, escova de grelha. Olha só. A gente tem aqui a geladeira. Já vamos aprender como é que cozinha aqui, cara. Ah, costelas. Colocar no recipiente de geladeira... Não tem a opção de colocar na panela, mano. E essa panela aqui? Também não dá? Vamos tentar ligar o fogo. Te liga. Costelas. Bora ver se dá certo. Perigoso consumido cru. Melhor quente. Bom, aqui já tá ligado. Ah, tem que ligar a temperatura, hein? Bora ver. Ó, oh, tá cozinhando, hein? Legal. Nossa, demora muito, hein? Bora ver aqui. Ah, agora já tá indo mais rápido. Quase pronto também. É, eu acho que pode dar uma desligada antes. Pode. Safe. O que é que eu vou fazer aqui, cara? Eu poderia até ficar nessa casa, porque tem muita névoa lá fora, né? O negócio tá esquisito. Mano, não, velho. Eu vou sair. Eu vou sair, cara. Mas eu não tenho arma. eu vou fazer aqui sem... Não tem arma. Eu acho que não tem arma mesmo, não, hein. Tigela. Escova de grelha. Pode ser usada como arma? Não, pode ser usada como arma. Então, vamos procurar uma arma aqui fora, hein. Nossa, tá tudo nevoado, mano. E a porta não quer fechar, cara. O mapa aqui tá indicando que tem uma casa aqui do lado. Vamos ver. Nossa, tem uma parede aqui, cara. Não dá pra enxergar. Tá muito esquisito. Ó, a gente já tem um carrinho, cara. Que isso? Deixa eu ver. Não tem nenhum zumbi. Será, velho? Ia é muita sorte a gente pegar um carro logo, logo no começo. Tá. Eita, porra, um zumbi. Fudeu, fudeu, fudeu. Ah! Corre! Não quer, não quer correr, cara. Tá cravando. Tô louco. Me fudi. Logo no começo a gente já morreu. Não é possível. Não é possível isso, cara. <risos> Ai. Primeiro, primeira saída pra fora, mano. Não é possível, cara. Olha só, o cara mordeu minha mão e meu braço, cara. Não, parece que a gente não tem nada aqui pra, pra colocar, hein? Tem que ter alguma coisa, mano. Não é possível. Folha de papel, não tem nada. Ah, cara, vai ser o um jeito de pegar isso aqui, ó. Ah, agora fodeu. Morremos. Olha só, o zumbi vai abrir ali. Vamos botar o pano rasgado aqui, senão não vai dar ruim, né? Hum, tirar o corte. Ok. Eu vou abrir pra ela entrar antes que ela quebra, tá? Nossa, mano, ela me mordeu de novo? Não é possível. Vamos ver. Matamos. safe. Tamo vivos, hein? Tamo vivos, tamo vivos, tamo vivos. Tem jogo ainda. É, cadê as cortinas? Ah não! Mais cara. Que é isso, cara? Os caras estão me achando tudo. Por que, é que ele não cai? Aí, caiu, caiu, caiu. Ah, pisa na cara. Vai. Explodiu. Morreu. Ok, agora fecha. Ah, mano, a gente saiu logo na casa que não tem cortina, cara. Que isso? Coloca a mansagem que sempre é bom. Safe. Ó, vamos rasgar essas roupas. rasgar tudo. Tem uma chave aqui, mano. Uma chave de fenda. Ele tá rasgando as roupas todas Ah, entendi, cara Quando você coloca rasgar tudo Ele rasga todas as roupas que o zumbi tem Mini saia Meia ensanguentada Nossa, o que, que ele tá fazendo, mano? Tá rasgando dos dois? Não tô entendendo Enfim, bora ver Deixa ele... Não, não rasga já jaqueta, não Eu Tô sem blusa Tô sem blusa, cara Ah, agora rasga não, não quer rasgar sutiã, cara. Um sutiã, mano, um sutiã. Bora ver vez aqui. <risos> Olha o cara de sutiã, velho. <risos> que doença. Ai, ah, é aqui. Sim. A chave. Ah, é mais um bi, cara. Que é isso? Não. Abre a janela. Deixa eu. Abre a janela, abre a janela. Por que tá tendo tantos zumbi assim? Ai, ah, eu caí. Levanta. Não? não. Quase que me morde, mano. Pisa na cara. Na cara. Isso. Meu Deus, cara. Essa casa não tem, não tem cortinas. Como é que pode isso? Uma casa que não tem cortina. Ai, cadê nossas roupas? Temos roupas. Cadê as roupas? Aqui a jaqueta. Não, tem que vestir, né, cara? Você vai colocar na, nela pra quê? E também tá ruim que é o seguinte, estamos com a roupa suja, hein? Hum, como é que a gente faz? Cadê? Não, não tá clicando na. Aqui, lavar. Lavar todas as roupas. Nossa, ele foi lá pro banheiro lavar, cara. Que doença. Estamos sentindo dor. Um pouco de dor, sentindo um pouquinho de dor. Mas tá safe por enquanto. <risos> Será que dá pra fazer alguma cortina e botar na janela? Aí a gente poderia ficar aqui tranquilo, né? Sei. Deixa eu tentar abrir o craft aqui. Hum, sobrevivência, cartaria culinária, elétrica, saúde, metalurgia, agricultura. Favoritos. Sobrevivência. Deve ter alguma coisa. Nada, hein? Kit de tenda. Tem nada aqui. Nada, nada, nada. Tá, ah, mas tem alguma coisa aqui no. pouco do zumbi, vamos dar uma olhada. Garfo. Pins Ó, oh, relógio. Vamos colocar isso aqui pra. Não, não é colocar, moleque, é tá, né? Ah, pegar relógio. Safe. Tamo com relógio. Vamos ver o que mais ah, tem assim, aqui. Tem um garfo. Esse garfo serve pra... Equipar, hein? Dá pra equipar. Mas por que que a gente tá com, com a arma primária e não consegue utilizar? A gente não tá conseguindo usar. Ó. Não estamos conseguindo usar. Deixa eu tentar colocar aqui. Nossa, muito complicado. Esses... O jogo é simples, mas é complicado. É esquisito. escova de grelha. Vamos ver. Não vai. Não vai, cara. Hum... Ele está equipado na nossa mão, mas a gente não consegue usar. que tem nesses outros zumbis aqui? Chave de casa. Não me interessa. Sutiã, calcinha. Chave de fenda. Tá safe aqui agora, hein? Nossa. Jogabilidade é meio esquisita. Ah, cara. A luz é acesa. Talvez é por isso que os zumbis está achando a gente tão fácil. com sede, bora a panelinha aqui, né? Tá com sede com fome. Cadê a, a carne que eu fiz? Essa aqui é a costela de carne. Vou comer é, metade. Talvez a metade já, já dei pra passar a fome dele. Uma coisa que tem que estar ligado é o seguinte também. Já estamos com os curativos sujos, hein? Tira. Como é que faz pra desinfectar? Não dá. Não dá para desinfectar. É. Então, a gente simplesmente coloca o pano. Ansioso no limite. Mano, que doideira, velho. Ansioso e com, aqui com dor. Faltou para o pano aí. Já que ele tá ansioso, é o seguinte. Eu vou simplesmente lavar os, os retalhos. Depois disso, eu vou colocar ele para ler aquela revistinha, tá? Talvez vai passar essa ansiedade. Ah, revista nada, cara. Vamos ler isso aqui, ó. Senta. tá no chão. Não dá para. Ah, dá sim. Livro de caça, volume 1. Vamos ler. vamos lá, nossa demora hein, coloquei semana alfabeto 3 da tarde, 3 h 20, 3 e 30, 3 h 40, 3 e 50, 4 horas, 4 horas e meia, nossa olha só ele não leu nem a metade ainda, 5 da tarde, Deu merda aqui, cara? Deu merda aqui, que é isso? Como assim? Como assim, como assim, como assim? Ai, me mordeu. Não, não mordeu não. Passei. Que é isso, cara? O que tá acontecendo isso? Ah, mordido? Não, não fui mordido. Não fui. Agora eu fui. Ah, não, cara. Ele não, ele, não vai, ele não vai de frente pro zumbi, cara. Ô, louco. Por que ele não tá indo pra frente pro zumbi? Ai, morre Morreu Morreu, morreu, morreu Mano, o que é isso? Por que, que tem tanto... Ai, eu fiquei trancado pra fora Pra dentro Por que tem tanto zumbi pegando minha casa? Eu não tô entendendo Estamos com curativo Nossa, cara, meu, o cara tá, tá em pânico, tá agitado. E agora o que a gente faz? Eu simplesmente vou ler o livrinho aqui, tá? Senta. Senta no chão. Triste, mano, vamos, vamos, vamos morrer simplesmente sem sair de casa. Mas pelo menos a habilidade de caça a gente vai, a gente vai conseguir. Pelo menos ler um livro para não dizer que a gente não fez nada antes de morrer. Mas não é possível, mano. Por que, que os zumbis estão vindo aqui dentro? Não tem nada na casa, até as luzes estão desligadas. Temos, estamos cansados, com sono. Tá chovendo pra caramba. Cara, ainda tem água. Eu sei que a água é cortada uma hora. E é bom você começar a coletar a água da chuva. Mas agora não tem necessidade ainda. Nossa, tá chovendo pra caralho. Terminando o livro, terminou. Cadê o nosso. Nossa carne? A gente tinha uma carne aqui. Louco. Olha só, tá fresco ainda. Comigo. Estamos com sono, hein? uma da manhã a gente ficou lendo a tarde inteira até chegar de madrugada meu Deus agora a gente tá sem fome estamos com os curativos sujos a gente retira eu eu não sou oh, ficou ok sabe corporal foral arranhado aqui ainda. então a gente coloca uma bandagem então tá rasgado Eu também não sou burro, tá? Eu tô machucado, eu não vou fazer nada além de dormir. Mano, não tô enxergando nada. Limpar os retalhos. É, encher a panela com água. Parece que não tenha zumbi aqui dentro. Não tem. Vamos lá, dormir? Espero que não acorde com zumbi na minha cara. Nem sei se pode acontecer. 2 da manhã. Vamos acordar? Que horas? Acordamos. 8 da manhã. E estamos enjoados. 10, 11, 12, 13, 14. Nós acordamos de tarde, cara. Vixe, tem zumbi ali. Tem zumbi ali. E agora? Olha lá, mano. 2. Ai, não. Essa casa aqui já era. Essa casa aqui já era, cara. Essa casa aqui já era. É... Vamos pegar alguma coisa aqui. Vamos usar a abobrinha. oh fodeu. Ai. Ai. Ah não, velho. A gente vai ter que matar. Não dá. Eu não tenho habilidade pra matar. Ai, cacete Vamos <risos> morrer Eu não tenho habilidade pra matar os dois Eu só tenho habilidade pra matar um Não Aqui já era Aqui já era, aqui já era Aqui já era, cara Aqui já era, aqui já era Ele não tá atacando Ah, não Desiste. Só se entrega, só se entrega Acabou a gameplay Já era você sobreviveu por um dia e cinco horas Você matou cinco zumbis Eu matei cinco zumbis Modo de jogo Sobrevivente Cinco zumbis, mano Cinco zumbis Não, a gente vai, a gente vai continuar, tá? Desempregado O que eu vou fazer? Vim de volante. Semi-analfabeto novamente, tá? Ai, ai, ai, agora. Organizado. Vai dar menos capacidade de item. Né? Quero isso. Dorminhoco não, velho. Eu já vi que dorminhoco deu ruim. Pacifista, não. Asmático, hemofóbico, acima do peso? Não, isso aí vai dar ruim pra mim também. Saúde fraca, sedento, sedentário, sono leve, pele frágil, fora de forma, obeso. Ah, tá bom isso aí, cara. Vou colocar andarilho. Temos 9 pontos ainda, hein? Mãos ágeis. Eu não vou colocar mãos não. Vamos colocar óleo de gato. Olha, o nosso personagem tá andando. Ah, ele virou zumbi. Vixe, é, vou colocar o que, mano? Estômago de ferro, será? Temos 4 pontos pra gastar ainda Se der saudável, dá saudável, hein? Então, somos semanalfabetos, ruim de volante é, Somos andarilho, desempregado Temos olhos de gato, estômago de ferro e somos saudáveis Ó, ah, próximo Ah não, pelo amor de Deus, mulher não, cara Ainda mais uma velhinha, olha só como é que eu troco o sexo do meu personagem? Não, não dá. Aqui. Masculino. Vamos colocar. Markovsk 02. Infelizmente, né? Markovsk 02, Aquino. <risos> Aquino, meu Deus. Ah, ó, ele tá bem aqui. É um sininhozinho de idade, hein? Bora, bora lá? essa camisa rosa mesmo? Vamos lá. É, temos meia hora de live, hein? Ah, aqui estamos ok, hein? Eu quero simplesmente... Ver se eu consigo fechar isso aqui. Temos janelas. Não temos cortinas, novamente. Por que, que o jogo insiste em não me dar uma casa com cortina? Eu quero desligar essa luz. Eu já vi que pode dar merda. Muito merda. Ah, fechar cortinas. Aqui tem cortina, hein? Então é o seguinte. Eu vou evitar ficar lá na outra... Vou evitar ficar no, nos lugares que não tem cortina. O que a gente tem nessa casa aqui, mano? Portas. A gente tem uma escada. Dentro dessa escada. Olha só. Ao o banheiro. O banheiro tem... Ah, não. Fecha isso aí, mano. Não! Volte para dentro. Fecha. Eu quero é, desligar, mano. Eu quero desligar. Fecha a, porta, fecha a porta. Fecha a porta. Fecha a porta. A gente tem antidepressivos, hein? Desligar. Pronto. O que tem aqui, cara? rede Bandagem. Nesse outro Lensol, kit de costura Olha só que legal Lensol Spray de cabelo? Dá pra usar isso aqui? Não dá isso, Deixa isso aí pra lá, cara Tomar cuidado em qualquer lugar Que não tenha cortina Muito cuidado a gente tem os quartos de cima. Ó, oh, essa casa parece ser boa. Só que tem que tomar cuidado e apagar as luzes, né? Pra não atrair zumbi. Tem bastante livros. Coletivo de papel, livro de medicina. Livro de medicina, já chegamos com livro de medicina. Pena que a gente vai morrer, né, mano? Pena que a gente vai morrer. Nossa, velho. Essa casa é muito boa. Tem uma... Calça em cima da, da beliche boneca pulseira da amizade Olha só a pulseira da amizade Colocar no pulso esquerdo Talvez assim eu faça amizade com o <risos> Nada de correr, eu sei que faz barulho E aqui? Revistas? Cara, tem bastante revista, hein? Nossa, se pá dá, pra, dá, dá até pra morar aqui nessa casa Desliga a luz, com certeza Tem muita coisa aqui nessa casa Ó, oh, lençol Pinça, pinça deve ser bom pra, sei lá Tirar algum, algum caco de vidro da mão Algum espinho, não sei Lençol Mano, legal, hein Espelho, eu não faço ideia do... Pra que a gente usaria um espelho Eu sei que espelhos são muito úteis no jogo aqui, eu não sei pra que, que eu usaria. E aqui. Nossa, cortina. A né? Mais livros. Mano. Dá pra gente passar um tempão aqui nessa, nessa casa. Sei lá. Lendo livros. Mas eu. Eu acho que seria tempo perdido mesmo. Eu poderia marcar ela no mapa. como nossa safe house, sei lá caderno, livro, revista TV deixa isso pra lá a gente tem a geladeira, tá vazia ostras frescas Cuidado aqui para não me verem, tá? Um, rolo de massa Vamos equipar na mão logo Poma retangular Abridor de latas Ação para cachorro Pode servir de comida, né? Molho marinara Macarrão com queijo Legal, mano como a gente não passa aqui, hein? Pelo menos por enquanto Google se ativando sozinho Pano de louça, caneca branca vazia Olha só Tigela É, não adianta eu ficar pegando as coisas infinitamente Eu... Como eu disse, eu já vi o... Eu já vi o que, que o, o Alan fez de errado, né? Então, agora eu tenho que descobrir o que eu tenho que fazer de certo Eu não faço ideia do que eu tenho que fazer aqui. Cadê a ração de cachorro? Ah, tá aqui. Se eu abrir ela, o que acontece? Vamos lá, estamos descobrindo o jogo aqui, tá? Colocar como recipiente e abrir a ração de cachorro. Tá. Ah, Fresco. Tristeza mais 50, fome menos 30. Caloria, carboidrato, proteína, gordura bastante proteína, hein? mesmo que seja uma ração uma de cachorro. A gente tem a forma, se eu pegar essa forma, será que dá para colocar a ração dentro? Ação de cachorro, colocar no recipiente de geladeira, favoritar, comer, pegar, tá? E aqui, temos salsichas e ostras. Uh, também não dá para colocar Deixa eu ver Não dá Aperte shift tipo, para a rotacional Ligar Vamos ver se eu consigo colocar a, a salsicha congelada aqui Nossa, já tá com a temperatura lá em cima e, ixi, Tá descongelando Descongelando bastante Perigoso se consumir do cru Fresco, puro congelado Eu coloquei estômago forte? Eu acho que não, hein Vou colocar de volta aqui no, no chat da live Ah, cara, tá descongelando Descongelando hum, Agora está fresco Vamos ver se eu consigo pegar Sobrevivência, cadê culinária? Culinária. Vegetais assados. Ó, oh, dá pra fazer. Vegetais assados. Adicionar ingrediente. Um, vegetais assados. Contém salsicha. Já contém salsicha. Hein? Cadê o vegetais assados? Aqui. Tá ligado, hein? Olha, dá pra desligar aqui em cima. Mais uma coisa que a gente descobriu. Avançando um tempo. Vai avançar. Nossa, que legal, cara. Você tá fazendo comida. Eu aposto que você não sabe cozinhar. Se você não sabe cozinhar, cara, você simplesmente tá pronto pra viver. É, agora a gente enche o nosso. nossa canequinha. Uma coisa que eu sei que é bom. Antes de tudo, eu vou, pra você se preparar. Lá, eu acho que é bom fazer exercício. A gente tá aqui no nosso quarto. Esse quarto não tem. cortina. Posso colocar um em sol, hein? Olha só que legal, cara. Fechar cortinas. Olha só que legal Nossa, já tô aprendendo a jogar Já estamos começando a aprender a jogar Eu sei que ele fica com calor Então eu vou desequipar Nossa, já estou com outra blusa embaixo? Não é possível Vamos carregar a ainda Desequipa Safe Exercitar Temos aqui agachamentos É bom para correr Aumenta aptidão física quando praticado regularmente. Uh, flexões. Aumenta a força. Nos braços, hein? Abdominal. Melhor aptidão física. Burps. Aumenta a força e a aptidão, e a aptidão física. Cara. Burps. Eu não sei. Vocês sabem o que é burps? Eu faço. bumps É muito cansativo, velho. É muito difícil fazer bumps. Cadê a barrinha? Não tem barrinha? Bumps? Não, não tem a barrinha, cara? Era para ter barrinha aqui, não? Vamos lá. Avança o tempo. Ou ele se cansar, ou ele terminar o exercício. A gente vai fazer até uma dessas duas opções acontecer. Vamos lá. Fome. Agora... Ixi, ofegante, dá uma descansada. Desagrava... desagradavelmente quente. É, Deu ruim aqui. Hein? Será que dá bom a gente tomar um banho, sei lá? Não lembro se tinha um banheiro aqui. Era banheiro quente, olha só. É lavar o mesmo. Lavou cadê nossos itens olha aqui a nossa salsichinha cozida. Vamos comer um pouco pra ver o que acontece. Ah, fome sumiu, mas ele ainda tá cansado. Bom, se ele ainda tá cansado, aí ah, eu entrei no quarto errado. Tá ligado? Tá, tá desligado já. Nossa, tô perdido aqui. Nossa, essa luz aqui tá ligada, certeza. Já. Evitar que um zumbis aqui, né, cara? Pelo amor de Deus. Dormir? Você ainda não está cansado. Mano, se eu não tô cansado... O que eu fiz? Ai, cara, apertei que Eu não sabia o que, que ele chamava alguém. Mara que ninguém tem ouvido. Camisa de manga curta. Se ele ainda não tá cansado, por que, que ele tá ofegante? Ah, não. Tem zumbi aqui, cara. Tem zumbi. Tô ouvindo batendo. Onde é que eles estão? Desce no banheiro. Eu vou abrir. Vou matar ele de uma vez. Olha só. Ai, ah, é dois! Me fudir! Ah, já me mordeu! Meu Deus, cara! Olha só! Olha só! Olha só, ele não cai! Ai! Não! Eu morri dentro de casa, cara. Eu não acredito. Eu não acredito nisso, cara. Morrendo dentro de casa. De novo. Não! Markovics, Markovski 02. Eu, eu tinha toda a esperança nele, cara. Também a gente estava cansado. A gente estava cansado do exercício Cansado do exercício E Eu sem querer apertei o quê, Aí os zumbis fizeram o quê? Foram pra minha casa Meu Deus mano Olha isso Zumbificado Desejo repentino de comer pessoas <risos> Desejo repentino de comer pessoas Acho que eu sou um zumbi <risos> Mano eu não achei que eu ia ser pior do que o Alan jogando O que aconteceu Pior do que o Alan Que tristeza, cara Que tristeza que tristeza. Um abraço aí é, Finalizando aqui o corte do YouTube Agora eu vou dar uma fechadinha nessa live E vou jogar no multiplayer Pra eu, sei lá Ver como é que joga, tentar aprender alguma coisa